O repórter perguntou para o Bolsonaro Ô Bolsonaro, o que, que o senhor vai fazer para acabar com a fome? Ele falou, eu vou comer, ué! Ele falou, eu tô com fome, eu quero comer, mas o cacique e o pajé não morre, vai vai ferver o vinho. Olha gente, o Bolsonaro cuidou muito da saúde do povo, né? Fez todo mundo virar vegetariano eu então essa engraçado a mulher dele, a Michelle, reuniu um grupo de pessoas e falou pra fazer em jejum aquele pessoal, que é para o Bolsonaro ganhar. Pô, fosse assim, ele ganhava já no primeiro turno, porque ele fez o Brasil inteiro fazer em jejum e não resolveu nada. O Bolsonaro. O Bolsonaro foi lá na minha cidade Ele entrou num restaurante Chamou o garçom Ô garçom vem cá Eu vou almoçar agora Eu quero um índio acembolado E de sobremesa eu quero banana com canela Com canela de tupi Tem alguma coisa para tomar? Aí o garçom tem tem alguma coisa pra tomar sim O senhor juízo E o seuzinho leitor Vergonha na cara Eu tinha parado de fazer piada do Bolsonaro Os gado parou de me xingar E meu engajamento danou cair Então eu vou fazer de novo Piada do Bolsonaro Ó, oh, gadaiada, por favor me xinga aí nos comentários, tá bom? Engraçado que o, o, o Bitube aqui não tá aceitando fazer piada do Bolsonaro, não, né? Se falar Bolsonaro tomar no cu e xingar ele de fia da puta, o, o Bitube tira o vídeo da gente do ar. Então, Bolsonaro, vai tomar no seu ânus, seu filho de uma mãe da vida noturna. Bolsonaro vai tomar no cu, seu filho de uma